Graça e paz amém queridos. Grace and peace, amém. Estão me escutando bem, amém? Can you hear me well? Amen. Graça e paz, amém. Grace and peace, amen. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa praise eu fazer uma oração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Praise be your name, O Lord. Todo o tempo te louvaremos. All the time we praise you. Vai, como diz a tua palavra, ainda Father, que a terra as it says se in your mude, e o oh Deus há uma corrente cujas águas alcança e vem do coração de Deus. Em nome de Jesus, in the name of Jesus Derrama a tua graça nesta noite tonight, Sobre as crianças children, Sobre as nossas vidas lives, Em nome do Senhor Lord, Sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet, are the internet Te louvamos pela vida, pela vida de cada um dos teus filhos Em nome de Jesus, in the name of Jesus. Amém Amen. Quantos creem na promessa de Deus? How many in God's Quantos Querem a promessa de Deus? Want God's Amém? Então diga assim comigo: Eu Say recebo me, a promessa de Deus I the of God sobre a minha vida on my life e sobre a minha família. And over my Amém? Tudo que é de fé agrada a Deus. It's pleasing to God. Mas tudo que não é de fé é But pecado. That is not from faith is sin. Então abra sua Bíblia no Salmo 127. E vamos em mais uma promessa de Deus. Let's look at one more from God. Quando nós falamos da promessa de Deus, When we speak about God's promise, você lembra o que foi que nós falamos domingo passado? Do what we spoke of last Eu sou filho de Abraão. I'm a, I'm a son of Abraham, e eu tenho direito à promessa. And I have to the você crê que você tem direito a essa promessa? Então diga, eu tenho direito, eu amém? Say, right. Louvado amém. seja Deus. Uh, Salmo 127 uh, diz o seguinte. It says the following. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não serão confundidos ou envergonhados, mas falarão com seus inimigos à porta. Happy is the man who has his quiver full of them. Que a palavra do Senhor seja abençoada e guardada nos nossos corações. Amém? Queridos, eu quero continuar falando sobre essas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus, as promessas de Deus não são para Deus, são para nós. Você crê nisso? Você crê nisso? E, mas eu quero que, hoje eu quero que você veja algumas coisas que são muito importantes na nossa vida. E esse salmo traz para mim pelo menos três coisas que são muito importantes. And for me at least that are very important. E eu, eu durante muitos anos fiquei sempre me perguntava qual é a conexão que existe nesse salmo. For many years, I always myself what's the connection that there is between this psalm? do versículo 2 entre o versículo 2 aqui é a primeira parte o versículo 1 um e 2 e a segunda parte que é o versículo 3 e 4 e até 5 e eu não conseguia muito estabelecer essa conexão I really this mas hoje isso faz mais sentido para mim But today this makes more sense for me. e eu quero falar sobre as coisas que tem nesse salmo and I talk about the that there are in eu quero falar da primeira parte desse salmo I talk about the first part of this psalm, em que o autor desse salmo começa declarando uma verdade mas a verdade que ele declara nós não entendemos the truth he declares, we don't com o nosso entendimento humano With our human understanding. E, e nós precisamos do entendimento do Espírito de Deus para entender isso e quando o Espírito de Deus traz esse entendimento when the of God this e nós passamos a praticar isso and we start this into practice, então nós começamos Estamos a desfrutar da promessa de Deus desse salmo. enjoying God's promise that is made in this psalm. Qual é a declaração mais controversial que nós temos aqui neste versículo 1? controversial Esse é uma delas. This is one of unless builds falou que um, uma das mais controversas é levantar de madrugada, né? Como você disse, uma das coisas mais controversas é... E os dizendo que não é que é inútil levantar de madrugada, né? Essa é uma. That's one of them. Porque nós temos na nossa mente we have minds que temos que levantar cedo. That we need to rise early. É, não é verdade. Isn't that true? <risos> A maioria de nós temos essa essa concepção. Most of us have this concept. Na nossa concepção, quem não levanta cedo, bem cedo. In our concept, whoever doesn't rise up early, é um preguiçoso. lazy. <laughs> Essa é a concepção que a maioria tem. Não são todos, that's, obviamente. That's the view that most people have. Not all, but Mas para é, mim, uma das mais controversas declarações neste salmo é a primeira. But for me, one of the most controversial declarations in the psalm is the first one. Diz se o Senhor não edificar a casa. It says, unless the Lord builds the house. Em vão trabalham os que edificam. Por que que para mim é uma é uma declaração controversa? Quando eu, eu eu falo controversa, eu quero dizer que ela vai contra tudo aquilo que eu acredito. Quando eu falo isso, quando eu acredito como ser humano. Porque exatamente nós precisamos do entendimento do Espírito de Deus. Para poder entender estas declarações. Ele diz assim, se o Senhor não edificar, ninguém mais, ou, ou que esteja trabalhando, está fazendo um serviço, uh, digamos, que vai vai alcançar a sua meta. Because what he says is unless the Lord builds the house, then nobody else will be able to do anything to reach their goal. Tudo que nós queremos é ter força para construir a nossa casa. E aqui é um sentido geral. And this is just a general meaning. Não está falando exatamente de levantar uma casa it's com materiais not, físicos. not talking only about raising up a house with physical materials. Mas está falando de construir a vida. But it's talking about building your life. De construir a nossa vida conjugal. Of, uh, life, de cons construir a nossa vida, eh, vamos dizer assim, até secular. secular life, como a minha profissão. Como o meu salário. Salary, como as coisas que eu quero conquistar nessa vida. Em outras palavras, então, o que este Salmo está dizendo. É so que... Nada pode ser conquistado se for somente pelos nossos próprios. Esforços e méritos. If it's only by our own strength and merit. Então quer dizer, pastor, que o meu trabalho não vale nada. Claro que vale. Of it is. Eu quero mostrar isso nessa noite para você. I show you that Mas muitas vezes. Times, nós vamos entender que nós concentramos os nossos esforços. We have to understand that we our nas coisas erradas. On the wrong nos objetivos errados equivocados. On the wrong você está entendendo o que estou dizendo? Por exemplo, se você está tentando chegar ao centro da cidade. Example, to to the the city, mas você tem muitos obstáculos. Então, o, no o seu caminho. Então você toma a direção contrária. vamos supor que você está na I-25 e você tenta ir para o centro da cidade, mas você vai para o norte. Onde é que você vai chegar? Where will you você vai chegar em Fort Collins. You'll get to Fort Collins. Você vai chegar lá no, no Wyoming. You'll get to Wyoming. Você vai chegar em muitos outros lugares, menos no centro da cidade. Mas o que eu quero que você entenda. But what I want you to que não importa o quanto você se esforçar. não importa o quanto você... Se você estiver na direção errada, você não alcança seus objetivos. If going the wrong way, you will not attain your goals. É ou não é verdade? Isn't that true? Mas eu estou colocando tudo aqui, pastor. But I'm putting everything I have right here. Mas se você estiver indo para o norte, você não chega ao centro da cidade. E exatamente o que eu quero que você entenda nessa noite sobre esta promessa. É que Deus está falando conosco that to us, através desse salmo psalm, dizendo que se ele não fizer o trabalho if, if the, the, the work, não importa o quanto você trabalhe work, que os seus objetivos não serão alcançados. Your goals, your Às vezes é duro aceitar isso. Mas é a realidade. Eu conheço muitas pessoas que conquistaram muitas coisas na sua vida. I know many people who have a lot of in their life. Conseguiram bons trabalhos, they found good work, conseguiram bons salários, salaries, conseguiram boas posições sociais, e, se no caso era homem conseguiu uma bela esposa, man, wife, e aparentemente tudo estava bem, e foi empregado muito esforço. And they put a lot of strength into it. Mas a sua casa não foi construída. But their house was not built. Apesar de que a casa física foi construída. Even the house was built. Muitas pessoas que eu conheço passaram anos construindo a sua casa. Many that I know spent years their house. E colocaram muito dinheiro nessa casa. Put a lot of money into that house. Mas depois, quando essa casa estava pronta, But then, once the house was ready, o seu casamento estava destruído. Their was a sua família estava destruída. Was ah, houve divórcio, There was a e cada um foi para um lado, and each person went their way. e agora aquela casa enorme, and now that huge house, teve que ficar vazia, to be empty. teve que ser vendida, to be sold. os bens tiveram que ser separados, the goods needed to be divided. E é exatamente o que acontece com muitas pessoas. Você muitas vezes passa em lugares lindos, maravilhosos. E imaginamos assim, como eu gostaria de morar neste lugar. Como seria ter uma casa neste lugar. Mas você não sabe o que acontece dentro das paredes daquela casa. Muitas vezes, tristeza. Angústia. Desespero vícios, tantos problemas so many que você não consegue ver do lado de fora. You see from the outside. Eu já falei uma vez aqui faz muito, faz um bom tempo já. I said this here before, quite a while ago, que eu conheço uma pessoa that I know a que, traba que trabalhou na casa de, de uma pessoa extremamente rica. Essa pessoa tem até avião particular. E mas essa pessoa tinha ela tinha um, a, a esposa do, do, do senhor tinha um vício miserável. But the wife of, of this gentleman had a terrible addiction. E qual era o vício dessa pessoa. What was the, her Sabe esse, esses líquidos que, que nós usamos para enxaguar a boca? You know these liquids that we use to mouthwash? Existem várias marcas, né? O mais right? famoso é chamado Listerine, né? The most one is Listerine. Então, mas existem muitas outras marcas. But many other mas a mulher era viciada em tomar esse líquido. But the woman was in this Não era só de, de lavar a boca. É que todos os cantos da casa tinham um, um, um uma garrafa grande desse líquido. E todos os lugares que ela... Ela passava o dia inteira embriagada nesses líquidos. E o seu marido já não a queria mais. Havia destruição naquele lá, irmão. Muitas vezes nós não sabemos o quanto nós somos felizes. Com as coisas que nós temos. Por mais simples que seja. No simple já pensou você olhar para o rosto do seu filho, lindo, maravilhoso? imagina you imagine o seu filho e ele olha para você, e te he chama looks, de pai. He looks to you and calls you dad, pula no seu colo, te dá um abraço, lab, te dá um beijo. Chora muitas vezes. Cries a lot of times, pede muitas coisas. For a lot of things, mas você já parou para pensar no prazer de poder dar as coisas para o seu filho? Nós precisamos aprender a dar valor às coisas mínimas da need vida. aprender a dar valor às coisas mínimas da vida. Tantas coisas valiosas que nós temos. So many você já pensou no prazer de você poder enxergar, de poder ver? Você pensou no prazer de poder ver. Você pode ver as cores. You can see você pode ver sua família. You can see your family. Você pode ver expressões. You can see Só de olhar para outra pessoa você sabe se ele está com raiva ou se ele não está com raiva. Essa é uma bênção de Deus. That's a from God. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção. But we don't pay e começamos passando a vida reclamando de todas as coisas. And we spend our life complaining about everything é o princípio de todas as coisas. God is the beginning of all Se não fosse por ele, nada do que vemos existir inclusive nós mesmos então nós podemos, temos que colocar se queremos construir a nossa casa nós temos que colocar este fundamento foundation Deus tem que ser o princípio de todas as coisas o princípio da sua família e onde começa uma família ai pastor olha eu depois que eu, casar, eu vou vou começar minha família. Não. Sabe quando começa uma família? You know when a family starts? Quando você dobra os seus joelhos? When you get on your knees, e você diz, Senhor, eu quero encontrar a minha esposa. And you say, Lord, I want to find my wife. Eu quero encontrar o meu marido. I want to find my husband. Sem... Ai, pastor, mas eu não aguento esperar. Eu não oh, aguento. Pastor, I just can't stand waiting. Ai, I can't da... stand it. Se Deus não agir até a semana que vem, If God doesn't, doesn't act until next week, ai, acho que eu vou pegar a primeira oh, que aparece. I think I'm just take the first person I see. Aí aparece aquela, senão não estava brincando, senhor. And then you know, that one appears and you say, oh no, I was just kidding, Lord. Porque não é aquela que te agrada, né? That's, that's not the one that you, right? Mas você não disse que ia pegar a primeira que aparecesse. Nós precisamos colocar o nosso esforço em lugares certos, irmãos. Have to put our in the right Se você quer começar qualquer coisa na sua vida, If you start in your life, você precisa aprender a concentrar os seus esforços to to nas coisas certas de Deus On the things of God. abra sua Bíblia em Josué capítulo 1 o que, que diz em Josué capítulo 1 versículo 7 e versículo 8 você crê na palavra de Deus você crê que Deus usa a sua palavra para falar com você amém ou não amém amen or no então não amém. diga amém mais forte irmãos amém Glória a Deus. Estão acordados? Glória a Deus, você está acordado? belisca seu irmão para ver se ele está acordado, mas não com muita força, your brother next to, you to see if they're awake. Not too strongly though. Ele vai ficar com raiva de você e não vai ouvir mais a mensagem. O que, que diz em Josué capítulo 1 versículo 7, Eu quero que você preste atenção no contexto deste texto. I'd like for you to pay attention to the context of this text. Quem era Josué? Who was Joshua? Josué era o auxiliar de Moisés. Joshua was the... Help, helping hand for Moses. e Moisés foi um dos maiores líderes da nação de Israel mas Moisés havia havia passado para a eternidade e agora Josué era o escolhido de Deus para liderar o povo. And now Joshua was chosen, chosen by God to lead the people. E o que, mas Josué, irmãos, mm -hmm. estava com medo. Josué estava assim desanimado. Abre um, olha para mim e, e responde para mim. And, and me, Quantos estão desanimados hoje? How many are today? Ninguém, glória a Deus. Oh, Glory to God. Quantos estão desanimados hoje, how, irmãos? How many are Bem, o Broncos perde, mas ninguém Amen. fica desanimado. But, né? The Broncos lost, but nobody's discouraged, right? <laughs> Glória a Deus! Glory to God! Não é verdade? Is that true? Ainda não, dona. Dona está desanimada. Veja <laughs> bem, você já esteve desanimado então alguma vez na sua vida? Have you ever been discouraged in your life? como que é? How is it, then? você fica, não tem vontade de fazer nada you don't feel like doing anything. você liga a televisão, não tem nada que preste you turn on the TV and você watching. vai na cozinha, abre a geladeira não tem nada para que, que serve para você comer you open the and não é verdade? você true? vai para o computador, não encontra ninguém para conversar como se o computador fosse lugar de conversar com alguém é o lugar de conversar com alguém você vai pro telefone e pensa assim, mas se ele tá trabalhando, ela tá trabalhando, para quem que eu vou ligar? You go to que a gente sempre vai nos lugares errados procurar as coisas que não são para nós. In words, Deus vem para Josué. God comes to Joshua e fala com Josué. Mas ah, eu quero que você preste atenção em, em duas coisas importantes aqui. Quando você está animado. Você tem que buscar a Deus. Porque ele é a fonte de ânimo. fountain of encouragement. Você sabia disso? Did Sabe que nós procuramos ânimos em outros lugares? You know oh, hoje eu não vou na igreja, não estou tão desanimado. Ai, não sei, eu não acho que eu vou fazer outra coisa. I don't know, I think I'm going to do something else. mas não tem nada que você faça que possa te animar. Principalmente se você estiver passando por um problema as, e você tem que resolver o problema. Às problem problem. vezes eu fico triste com as pessoas porque... Por qualquer problema, elas deixam de vir à igreja. I'm with they have, they stop to aqui é o lugar de resolver problemas. Here's the place of Mas sou eu que resolvo o seu problema? Am I the one who your Não. No. Porque aqui é o lugar onde se ministra a palavra de Deus. Muitas vezes você está com um problema e sai daqui com a resposta do seu problema. E nós precisamos entender. Isso. E naquele momento Deus chegou para Josué. Porque ele tinha um problema. O problema dele é que ele tinha que assumir a liderança do povo e conduzir aquele povo. People, mas ele não sabia como. Ele não, ele não, ele não, ele, não, ele olhava para ele mesmo e não via capacidade. Você já se encontrou alguma vez, né, na sua vida nessa situação? Imagine o dia que o Hanji foi dar a primeira o, o primeiro workshop dele, né? Imagine the the day Hanji went to give his first workshop. Chegou aqui nos Estados Unidos. E He ele né, com algumas inseguranças do seu do, do inglês some insecurities in his English e agora está na frente de vários americanos para falar para eles and now he's in front of you, segurando para não tremer, né? Holding so you wouldn't shake, right? <risos> E, mas ele teve que enfrentar. But he had to face that. Assim, cada um de nós já teve também uma situação semelhante. Way, each one of us has have, have had e às vezes nós criticamos as pessoas que estão com problemas. E nós dizemos, ele é um fraco. Say, weak. Ah, esse, ele... ele... Ele não vai conseguir. Oh, so so they won't be able to. É tudo que nós sabemos fazer. It's all, it's only thing we know mas olha o to que, do. que Deus sabe fazer. But God knows how to do. Versículo 7. Deus já tinha falado várias outras coisas. God had said other things, mas eu, é, no versículo 7 diz assim: Tão somente. O que, que Deus está dizendo? Verse 7 says, Tão somente. Esforça-te. Só be strong. E tenha bom ânimo. Very Por quê? Para teres o cuidado de quê? O que, que Deus está falando? O que, que Ele tinha que se esforçar para fazer o quê? And, and Obedecer as leis de Deus. Olha só. Deus está trazendo uma chave, irmãos. God is bringing a key. O que, que a chave faz? What does the key do? Abre. It opens. Destranca. It unlocks. Não é assim? Isn't that how it goes? Qual era a chave para Josué? What was the key for Joshua? Deus podia ter falado para Josué assim. God could have said to Joshua. Levanta. Stand up. Deixa de preguiça. Stop being lazy. Anima-te para que você possa governar esse povo. So that you can lead this people. Mas Deus não disse assim. But God didn't say it that way. Deus disse, esforça-te para guardar a lei. God said, observe to do according to the law. A palavra de Deus. The word of God. Então, falando do que eu estava falando do Salmo 127, nós nos esforçamos em construir a casa We've We use our strength to build a house, Enquanto nós deveríamos deveríamos esforçar-nos para guardar a palavra de Deus. we be using our strength to keep the word of God. Nós usamos nossa coragem e nossa força. We use our courage, our strength, para brigar com a esposa. To fight with our wife, Para brigar com o marido. To fight with our husband. Para reclamar do filho. To about our son. É ou não é verdade? Isn't that true? Nós usamos a nossa força para fazer tudo que Deus não quer que façamos. We use our strength to do everything God doesn't mas não usamos a nossa força para guardar a palavra de Deus. Ele diz, não quero que você se desvie dessa palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Por que, que Deus não queria, irmãos? Que não queria? Ainda no versículo 7, Still at verse 7. Para que ele pudesse se conduzir com prudência wisdom. E exato como disse o, Ney, o Nathan, o em, em outra outra tradução. Basically, as Nathan said, another translation, porque se ele guardasse a palavra, word, ele ia prosperar. Tudo que ele fizesse. Você quer ser próspero em tudo que você faz? Você quer ser próspero no seu casamento? Você quer ser próspero nos seus relacionamentos? Você quer ser próspero nos seus relacionamentos? Na sua profissão? Então você tem que esforçar em aprender e guardar a palavra de Deus. Then you have to push yourself to learn and to keep the word of God. Olha o versículo 8. Look at verse Não se aparte de onde? Says, uh, do not depart from what? Da tua boca, from, o quê? From your mouth, what? O livro desta lei. This book of the law. É, Põe atenção nisso agora. Deus não disse não se aparte dos teus olhos. God didn't say, Do not depart from your eyes. <risos> Por que não? Sabe por quê? You know why? Porque a palavra de Deus é para ser falada. Because the word of God is to be spoken. Lida. Read em voz alta. Out loud. Você sabia disso? Você sabia disso? Às vezes nós ficamos lendo em silêncio. Sometimes we read in silence. Chegamos com, Deus. eu já li 10 capítulos da Bíblia. Oh glory. Aí você pergunta: "O que que você guardou?" And then you ask, well, "What did you store? What did you keep?" Uh, onde você leu? Where did, what did you read? Uh, uh, sabe, eu não sei. You know, I'm not eu sure. acho que I, foi I think it was uh, Salmos. Psalm... Não lembro mais. I don't remember anymore. Eu pergunto para você o que, que adiantou essa leitura. Essa é a razão porque muita gente the diz assim, pastor eu oro, they say, pastor, I pray, eu leio a bíblia, Bible, eu vou à igreja, church, mas minha vida não muda. My life porque se você não guarda, it, na hora de tomar uma decisão... When the time comes to make a decision. O que é que você faz? you do? Sabe o que você faz? You know what you do? Você toma decisão baseado no que você acha. You make a decision based on what you think. Porque eu acho que esse é o tipo de coisa que a minha mulher não deve falar para mim. I that kind of Que eu sou o macho aqui da casa. Because I'm the man here in the house. Hum? Se ela me falar isso de novo, ela vai ver. É isso que a Bíblia diz? What the Bible says? Huh? Não. No. <risos> Se o Senhor não edificar, If the Lord build it, e como é que o Senhor edifica? How does the Lord build? Através da palavra. Se você andar pela palavra word, Se você obedecer a palavra O que, que vai acontecer? Sua vida vai mudar life Sua casa vai mudar Seu trabalho vai mudar Tudo a sua vida vai mudar. Everything in your life will change para melhor. For the Você quer que tudo mude para melhor? You want everything to change for better? Diga eu quero. Se Você quiser, diga eu If quero. This, say, a sua boca é instrumento de Deus. Your irmãos. mouth is an instrument for God. Volta para o Salmo 127. Return Antes disso, vai para João capítulo 15 versículo 5. That, let's look at John 15 verse 5. Amém. Quando estão recebendo a palavra Quantos não estão recebendo de Graça? How many are receiving the word? Diga, receiving the word say, Have mercy. Ainda bem, está todo mundo recebendo, né? Good, everyone's receiving this. O que que diz em João? Jesus está falando. So what is it saying, John? Jesus is speaking. Você é crê no que Jesus fala? Do you believe what Jesus says? Capítulos 15, versículo 5. Chapter 15, verses 5. Verse 5. Jesus disse assim: Eu sou a videira. Jesus says, I am the vine. E vocês são o quê? And you are what? Nós somos we are, as varas. We are the ok? All right? Que que é uma videira? What's a vine? Quem sabe o que é uma videira? Who knows what a vine is? Ah? É um pé de uva. Muito it's, bem. It's a plant. <risos> então. It's a no, quantos, quantos já viu uma videira? How, já viram uma videira? How many have seen a vine? Como é que é uma videira? What does a vine look like? Ela nasce em um lugar. It's born in a place. É? Né? Right? E ela vai crescendo. And it grows. E aí ela ela vai Vai, vão nascendo outras ramos, outros and then, ramos, né? other are born, muitos ramos, many branches, e vão se estendendo para muitos lugares. They out to many other e às vezes ela está bem grande assim, it's very big like this, mas a, é um só o pé. But it's only one plant. E aí o que, que acontece? And then what Cada uma daquelas varas... Each one of those branches, tem a responsabilidade de carregar o cacho de uva. Has the responsibility of, clusters of grapes. E Jesus está trazendo essa figura And Jesus para que as pessoas entendessem o que ele é ou quem ele é people might understand who he is, e quem nós somos. And who we are. Porque é incrível, irmãos, que muitas pessoas, so, servos de Deus, many people, servants of God, não sabe quem eles são, don't know who they are. não conhece a sua identidade. Don't know their Se você não conhece a sua identidade, If you don't como que você vai receber a promessa de Deus? How will you God's então saiba quem você é. So know who you are. E Jesus disse, vocês são as varas. And Jesus said, you are the e o que mais Jesus falou? What else did Jesus say? Quem está em mim, said, who is in me, ou seja, conectado nele, in words, in me, who is to him. lembra que eu falei que os ramos são muitos, mas o pé é somente um? O que acontece com esse? What happens with que estiver conectado com Jesus. The connected to Jesus. Produz muitos frutos. It bears much fruit. Agora, o que, que acontece se o ramo não estiver conectado na videira? Now, what if the is not to the vine? Vai dar fruto? Will it bear any fruit? Vai se secar. Vai se secar. Mas Jesus está falando algo muito importante. Aqui. Very important Qual é a última declaração de Jesus do versículo 5? Não ouvi mais alto. I can't hear you sem mim, without me, sem Jesus, Jesus, você não pode fazer nada. You can do nothing. Você não vai produzir frutos. You will not produce any fruit. Por isso que o Salmo 127 diz. That's Psalm 127 sem says. Sem Jesus, Jesus, você não constrói sua casa. You build house. Você não constrói sua família. You can't build your sua vida não prospera. Your life won't prosper. Sem a palavra de Deus, the word of God, não há frutos. No fruit. Não há bênçãos. There's no não há prosperidade. There's no Você crê nisso? Do you that? Eu creio nisso. I that. Mas de repente no Salmo 127. But suddenly, in Psalm 127 <laughs> parece que o salmista muda de assunto. It seems like the the subject. Mas ele não muda de assunto. O que, que ele diz? What does he say? Ele diz no versículo versículo 3. He says in verse 3, Os filhos são o quê? Says, the, behold the children are herança do Senhor. A heritage from the Lord. Que que são os filhos irmãos? What are children? Agora preste atenção, lembra do, do, da videira? Now pay attention, remember the vine? Como é que é a videira? How is the vine? É um pé só. The vine is one only. Mas é cheia But it's of, de ramos, full of branches. Mas Qual é o objetivo da videira? But what's the, the of the vine? Produzir uvas. To fruit, <risos> to grapes. Agora pega essa imagem da videira produzindo frutos. Now take this image of the vine producing fruit. Leva lá para o Salmo 127. e filhos. São herança do Senhor. It says, children are a heritage from the Lord. <risos> se o Senhor não quiser, você não tem filhos. If the Lord doesn't wish it, you will not have children. É ou não é verdade? Isn't that true? E se você tiver filhos and if you have children, e, vo e você não estiver conectado no Senhor? And you're not connected to Ah, é duro. Oh, brothers, it's tough. Mas onde, onde, como vão produzir frutos? But how will they bear fruit? A herança de Deus para nós the of God for us. são os nossos filhos. Our Eles são nossos frutos. They are fruit. Eles são a bênção de Deus sobre a nossa vida. They are the of God in our life. E por quê? Veja bem uma coisa que eu quero que você entenda. Look I want you to sabe qual é o maior legado de, uma, de um homem? Você sabe qual a maior legado um De um homem? são seus filhos. It's their children. Por quê? Why? Se você se, tiver uma casa, if you have a house, você for muito rico, and you're very rich, e você morrer, mas não tem filhos, and you die, but have no children, não tem nenhum parente próximo, and you have no close Daqui a 10 anos, quem vai se lembrar de você? After 10 years, who's remember you? Ninguém. Porque tudo que vão querer são as coisas que você deixou. The only thing want are the you left Muitos talvez até vão se matar por causa disso. <risos> mas se você tiver filhos. But if you have e não tiver nada. Nenhum centavo. Not even one penny, mas se o seu filho for uma pessoa de bom caráter. But your, your son or is a of good se for uma pessoa instruída por Deus. A by God, e fizer pedra. Bom, fizer bem, pelo menos igual você. Todos se lembrarão de você. Then will you. De quem você é filho? Who, who are you a son of? De quem você é filho? Who are you a son of? Por quê? Why? o que Deus espera de nós what God expects from us, quando Ele dá os filhos para nós when he gives children to us, é que nós sejamos o que dos nossos filhos? That we would be what of our nós somos como a, a vara que liga que ligada ao tronco produz a uva. Então, o que nós precisamos entender, irmãos. So we have to understand que Deus, com essa promessa. Is that God, with this promise, Ele está trazendo bênção sobre a nossa vida. He's bringing blessing upon our life, sobre o seu nome. Upon his name, sobre a sua descendência. Your name, your descendants. Para que tudo o que você aprende de Deus so seja reproduzido na vida dos seus filhos will in the life of your e children. que os seus filhos reproduzam na vida deles e, life, e que esse ciclo continue. That will continue porque dessa maneira Deus será lembrado mas se nós falharmos o nome de Deus God's name não será louvado. Will not be A Bíblia diz no livro de Juízes. The Bible says in the book of Judges, eu não vou falar o texto agora, mas eu quero que você se lembre disso. Depois procure. Diz que morreu Josué. E Deus. Toda aquela geração de Josué. And the entire generation of Joshua. E diz, a Bíblia se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Por que eles não conheciam Deus? Why didn't they know God? Porque não foram ensinados. They Veja o tamanho da responsabilidade que nós temos. Look how great a responsibility we have. Esses dias eu conversava com o Ricardo. These past few days Ricardo e eu tava falando eu não penso em deixar coisas para os meus filhos. I me não é que eu vou fazer um testamento para outras pessoas, I mean, não é isso. Understand me, it's not that I'm gonna write a will for somebody else. Não é isso que eu estou dizendo. what I'm saying. eu não me preocupo worry about... se eu vou ter que se eu tenho que comprar outras casas, outras coisas para que os meus filhos estejam bem so be okay. porque eu sei que Deus vai cuidar deles mas uma coisa eu me preocupo com os meus filhos que eles sejam servos de Deus que eles amem e honrem a Deus que eles aprendam sobre Deus que eles saibam quem Deus é e que eles tenham as suas próprias experiências com Deus With porque de nada adiantará, because nothing will be in vain, a little bit different, oh. porque não vai, não vai non funcionar, nothing it won't be worth it, it won't work. se os meus netos, If my não conhecerem a Deus, do not know God, porque Deus precisa ser adorado de geração em geração. Because God needs to be praised from generation to generation. E o que Deus procura quando nos dá herança? And what God is looking for when he gives us a heritage? Não é que você seja cheio de dinheiro. It's not that you would be full of money. Mas ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. But he looks for that, spirit, that worship in spirit and in truth. Por isso então que nesse mesmo salmo o salmista fala assim: psalm, Bem-aventurado Bem-aventurado, versículo 5 Salmo five. 127, 127 versículo 5 Bem aventurado que o homem que enche deles a sua aljava. Says blessed or happy is the man who has his quiver full of them. o homem que tem muitos filhos. The man who has a lot of children. Mas que ensina os filhos. But teaches their children. Que cuida dos filhos segundo a direção de Deus. And takes care of their children according to God's Agora veja o que diz o resto do versículo. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O que significa falar com seus inimigos tem alguém que fala com o inimigo assim, na porta, tranquilo? Is sabe o que significa isso? You know Destemor. Ousadia. Boldness. Coragem. Courage. Por quê? Why? Eu não tenho medo do inimigo. I'm not of the enemy. Sabe por quê? You know why? Porque maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Than he who is in the world. Irmãos, se você serve a esse Deus, você não pode ter medo do diabo. Mas você tem que entender uma coisa. You have to você tem que estar debaixo da cobertura do Senhor Jesus. Você tem que estar The coverage of Jesus Christ Então essa cobertura ela é extensiva O que, que significa isso? Aqueles que amam a Deus. Those who Aqueles que servem a Deus. Those who serve God. Aqueles que honram a Deus. Those who honor God. Estão debaixo dessa cobertura. Are under this coverage. Então essa pessoa não tem medo do diabo. Essa pessoa enfrenta o diabo. Essa pessoa enfrenta o diabo. E nós não podemos viver com medo. We can't Você viver com medo é a pior coisa que existe na vida. Por isso então, quando Deus diz que é bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, Who, the, the man who has full of them. Essa é a nossa herança também. That's our as well. Proteção. Protection, força. Strength. Quando nós somos unidos, estamos juntos, somos mais fortes. When we're united, when we're together, we are você pode dizer amém, irmãos. O aleluia, o glorificar a Deus. God. Parece que você nem se move, nem se anima Seems quando like falamos que a proteção de Deus está sobre a you sua vida. Você não se move, você não se preocupa, você não está excitado quando diz que Deus está sobre. Your life. The enemy está tentando roubar a nossa família. is trying to steal our family, is trying to steal our children, is trying to steal our heritage. E de nós and e o diabo and many of us are just quiet and letting. The devil enter. É ou não é verdade? Isn't that true? Como fazemos isso? How do we do this? Quando não conhecemos as promessas de Deus. When we don't know God's e estamos já pensando, por que, que eu tive esse filho? We're already, Why did I have this son? Miserável, essa minha ruína. It's miserable, person that's gonna bring me to ruin. Nenhum filho é a sua miséria. No child is your misery. É a bênção de Deus. It's a blessing from Nós God. temos que nos levantar. We have to rise up. E temos que clamar ao Senhor. And cry out to the e repreender Lord, o diabo and rebuke the devil, e Ensinar nossos filhos children, declarar a promessa de Deus de Deus Sobre a nossa casa, o diabo quer destruir sua família. O diabo quer destruir seu casamento. O diabo quer destruir sua vida financeira. O diabo quer ver você no chão arrastando, bêbado, imundo, destroçado. O diabo wants to see you on the ground crawling, drunk, broken down. Mas Jesus Cristo. Veio para te dar vida. Para te levantar. Para te dizer que você é herança de Deus. You you quando Abraão estava já velho. Veja que coisa interessante. Deus havia prometido um filho para Abraão. Quando ele tinha mais ou menos 75 anos de idade. 75 years old. Ah, <risos> E a, Sarah, a esposa dele, tinha 65 anos de And idade. Sarah, his wife was years old. Já tinha passado o seu período fértil. Her fertile period had already gone by. E era estéril. She was sterile, barren. Mas a promessa não chegava. But the promise wouldn't arrive. Presta atenção nisso. Pay attention to this. Um attention Abraão estava depressivo. One day Abraham was depressed. Foi orar. He went to pray. <risos> É o que todo mundo que está depressivo tem que fazer, orar. Porque quando a gente às vezes está em depressão e vai buscar coisas onde não Deus não tem algo para nós, nós terminamos mais depressivos. Então Abraão foi falar com Deus. E aí, Senhor? E aí, Senhor? Como é que é essa situação? So what's going on? How is this out? Olha, eu tô aqui esperando a promessa. Look, I'm here waiting for the promise. Eu já estou ficando velho. I'm getting old. Eu tenho tantas riquezas que tu me deste. I have so many riches you've given me. Mas o herdeiro da minha casa é o meu mordomo. But the heir, the heir, that's, a... that's the one. The heir of my house is é o meu mordomo. Oh, my, my servant. Como é que é essa situação, Senhor? Agora veja o que Deus falou para Ele. Now look at what God said Por isso to him. é que eu falo para você ir falar com Deus. sabe? isso é que eu te digo: vá e falo com Abre God. sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Open your Bible to Genesis, 15. Versículo 1 ao versículo 5. Primeiro livro so, da Bíblia, Gênesis. Amém? Está and comigo amen? ainda? Já dormiu long? ou não? Yet? Alô? Tem Alô? Alguém em casa? Alô? Anybody home? Gênesis 15. Genesis 15. Versículo 1. Verse 1. Até o versículo 5. 5. Amém. Amen. Oh Senhor, desperta o teu povo. Oh, Lord, wake, wake your people. Amém, amém, amém, amém, amém. Gênesis 15, versículo 1. Genesis 15, verse 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois dessas coisas, veio a palavra de quem? Do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying: Do not be afraid, Abram, I am your shield. Eu lembro que eu falei que Abraão estava depressivo. Remember I said that Abram was depressed. Olha o que que ele diz no versículo 2. Look what he says in verse Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? E o herdeiro house é Eliezer de Damasco. Abraão disse mais: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Then said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair este será o teu herdeiro. And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Então levou fora e disse: Deus levou Abraão para fora. Diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será o que, irmãos, a tua descendência. Agora veja o versículo 6. 6. E, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça and he eu quero que você preste atenção nisso to pay attention to this você pode olhar para a sua situação e achar que a sua situação é impossível mas para deus não tem é impossível But for god there is nothing impossible os filhos são herança do senhor children are a heritage of e the o Lord. fruto do ventre o seu galardão and the fruit of the womb are his reward isso é uma promessa de Deus. Cada vez... Every time, que eu preciso dessa promessa I this promise, eu leio esse salmo I read this psalm, eu falo esse salmo I say com a minha boca with my mouth. digo é a minha herança Senhor I say, my heritage, eu quero a minha herança I want my eu quero o meu galardão I want my em nome de Jesus. In the name of Jesus e aí o diabo vem do outro lado and e diz, tá vendo não tá adiantando nada o que tu tá fazendo e aí, aí doing. vem a depressão and then e aí vem o And then the Lord shows up. Olha para o céu. Look Conte as estrelas. Se você puder, assim será a tua descendência. Você precisa fazer o que agora? crê no Senhor. no Senhor. Essa é a nossa parte. Mas quanto tempo demorou para Abraão ter um filho, irmão? Diz a Bíblia que Abraão teve um filho com 100 anos de idade. 100 anos de idade. 25 anos separou a promessa da, do cumprimento da promessa. Mas was 25 years between the fulfillment of the promise the promise was fulfilled. Nós vamos entender isso e bom. We need to understand this. A promessa de Deus é verdadeira. God's promise is true. A promessa de Deus, ele é fiel à sua promessa. God is faithful to his promise. E nós precisamos agir pela fé. And we need to act by faith. Lembra do domingo passado? Last Diga a pessoa que está ao seu lado: te anima! Anima te! Tell no the next to you, Encourage, be <risos> Eu creio! I believe. Eu não vejo com os meus olhos físicos. I don't see with my physical mas eu vejo eyes, com os meus olhos da fé. But I see with my eyes Os of meus faith, filhos servindo ao Senhor. My children adorando ao Senhor na the presença Lord, do Senhor. In the presence of the Lord. Você acha que eu sempre fui assim ungido, abençoado, com bonito desse jeito? Do you think I've always anointed and everything like that? this way? No. No. Já fui casca grossa também, né? I used to be tough. I used to be a hard case. Mas o Senhor transformou. The Lord transformed me. Eu tive o privilégio de pastorear uma igreja pastor church, onde o meu próprio pai, my own dad, que também é pastor, who was also a era minha ovelha. He was my shepherd, my sheep. Coisa maravilhosa. Eu tive o privilégio I had the privilege de ouvir a boca do meu pai, to hear from the mouth of my father, na frente da igreja, in front of the church, dizendo: Eu agora já posso dizer que eu tenho um sucessor. That I have a Isso não é uma bênção de Deus? A from God? O meu irmão mais velho. My elder brother, e vai fazer 58 anos de idade He's be 58 years old, acabou de ser consagrado pastor, was just a pastor depois de muitos anos years, de brigar com meu pai eu não vou ser pastor mas Deus é fiel but God is e Deus será fiel com você And também God with you mas nós vamos well. crer nas suas promessas we need to in his se você tentar fazer da sua maneira não funciona If you try Doing things your way, it won't work. Mas quando Deus faz, But when God does it, funciona. It works. Você precisa levantar e se posicionar. E clamar ao Senhor. Cry Senhor, eu quero. Say, Lord, I want. Eu quero a minha casa. I want my eu quero o meu marido. I want my na tua presença. Your eu quero os meus filhos. I want my eu quero as tuas promessas. I want your Vamos ficar em pé. Let's stand up. Louve ao Senhor. Praise the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord adore ao Senhor comece a agradecer ao Senhor pelas promessas dele na sua vida não deixe o diabo mentir para você ele é mentiroso ele é o pai da mentira ele veio para matar, roubar e destruir mas Deus veio para dar vida e vida em abundância mas agora se agarre com Cristo Jesus e diz Senhor eu não posso fazer nada sem ti, mas contigo eu sou mais que vencedor, agarre-se com Jesus, fale para ele, que ele é o teu Senhor, ele é, ele é a tua vida, ele é a tua fonte, ele é quem te alimenta, ele é quem te sustenta, para a glória do seu próprio nome, Senhor ouve agora, Senhor ó oh Deus a declaração da boca dos que creem Deus eu declaro pela fé os meus filhos são teus essa é a minha herança a minha herança não é amaldiçoada a minha herança é abençoada pela tua palavra enquanto o diabo mente eu fico com a tua palavra eu abraço a tua palavra não somente física mas no meu coração, heart, no meu interior, na minha mente, mind, pelo teu poder, eu confio e creio em ti, I Senhor, you, em nome de Jesus, Jesus. amém, Amen. aleluia, Deus abençoe o seu coração, your heart. pode sentar. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada.